Você vai banir alguém? Eu queria que banisse a Su, velho, se você não fosse banir ninguém. Eu não, não, não consigo jogar contra a Su e, e, e Zed. Não tem Ione agora, né? Ai meu Deus, não tem ban suficiente. Ó, tem alguns bonecos que eu posso jogar, deixa eu ver. Annie, Anivia, Korky, Emerginger, Lissandra, Lux, hum, Oriana, Syndra, Xerath, Vhagar... E Zoe. Mas Zoe... Hum? Minha Zoe, ela é cega. Como é o primeiro jogo? Bem. Ai, é uma Catarina, velho. Eu não sei se eu vou de Exaust. Acho que eu vou de Barreira. Ou eu vou de exauste. Não sei se esse Exaust adianta muito pra ela. Eu queria ir de TP, velho. Mas é tão arriscado contra a Catarina. Ai, tá vendo como é horrível jogar essa lane, velho? Eu não sei o, o que que eu pego. Ai, eu sou tão fofa. Olha isso, minha mãozinha. tem quer um carinho na bunda? Um carinho na bunda? hum, hum. hum? Rapaz? Então, não tô entendendo eu Esqueci que eu tenho que farmar, né, mano? Esse pequeno detalhe, mano <risos> É, Catarininha Fica nós aí pra tu ver que tu morre Eu dei porque eu achei que ia tomar gank. Caraca, baby, vocês desacreditam muito, né? Eu jogando em Lane. Vocês acham que eu vou morrer a cada segundo, que eu sou burra? Calma, galera, calma. Calma lá, mano. O pior de tudo é que a Catarina pegou a pior player do mundo em relação à paciência. Eu sou, eu sou a pessoa mais paciente do universo. Eu fico sem farmar, eu não ligo pra nada disso. Mas isso só mais duas vezes, Catarina Ela é muito sem noção, velho Ela tá, tipo, pulando Ela é sem paciência, velho Já eu, não Ela é impaciente Pula aqui, Catarina Nessa tua daga aqui Faz um, favor Vai, pula nessa hum, Então tá bom não ter humana Sorte sua, hein, Catarina. Eu tô indo basic. Pegar minhas botinhas tamanho 23 o meu mini pezinho. O foda é que a Rio tem a mesma vibe do Veigar. Fofa e maldosa. Eu sou putaça, velho. O ódio escorrendo dos meus olhos amarelos. Olha aqui. Olha aqui. Hum. <risos> Na nice. a minha mãozinha. Ela tá. Não entendi. O que eu não entendi foi a Lilia deixando que eu pra mim não quero essa merda não. Mata essa bosta, o master. <risos> Ai, meu Deus, velho What the fuck uh! Nunca mais eu volto aqui Olha, eu aqui pequenininha Tá ah. Tchau Ai, ah, eu adoro ele lindo Ah, acho que dá pra ir já ah. Dá, dá, dá, dá. Tá ah. com Deus, amigo. Meu, eu amo esse boneco, velho. Bom, o que, que eu faço de item? Que, que item é esse, meu senhor? ímpeto? Cósmico? O que significa isso, velho? Eu nunca vi esse item na minha vida. Ele dá move speed? Imaginei. <risos> o que ele faz mais? Só isso também? Caralho, velho, eu tô me sentindo assim muito. Sabe? Eu tô jogando de Veigar, fofinho e pulandinha. E tem mó música de gangster aqui, velho. Tipo, tá muito louca a minha live, velho. Para baixo, para Aí lá. Aham. Tchau. Ele, ele coisou minha ult. Volta aqui. Volta! Nossa, minha ult gasta, não sabia. Se <risos> eu consigo matar essa mina aqui. Hahaha. <risos> é engraçada. Eu não tô entendendo o que ela tá querendo fazer, velho. Ela tipo, gastou duas skills, a outra não resetou. Então, Catarina, vou falar como funciona o seu boneco. É, eu nem sei jogar de Catarina, mas tens tentar ensinar ela como que joga com o boneco dela. Porque, meu Deus, tá precisando, viu? Ai, eu tenho um blue, velho. Da onde ele veio? Ah, veio do Mastery. Mano, só me dá piu, velho. Tá bom. Esquece essa, essas duas aí, velho. Eu tô valendo 500 de gold. Olha, tô sozinha, Catarina. Ah, não tô mais, Catarina. Era mentira. <risos> A Tristana pulou na ult da Zaira. Simplesmente, assim, no meio de cinco pessoas. É. Eu tinha ult ainda, mas eu não conseguia chegar perto de ninguém. Agora claro que eu notei, eu matei alguém. Quem? Acho que foi. Eu não sei nem eu. Se pai, eu não vi nem quem eu matei. Eu tô sincero, velho. What the fuck. Eu tenho um ult. Tá pra ser esse Baron, não? Acho que tá, hein? Eu vou nele, eu vou nele. Ai, <risos> <risos> <risos> esse Taurus é muito engraçado. Você vai fazer zonas? Vou, verdade, vou. Eu tô com muito medo. Eu tô 8-0. Mastery, Mastery, Mastery! Cadê? Atrás. Eu, eu tô bem. Nossa, Nossa senhora! Bora, time! Eu errei muita coisa, mas tá tudo bem. Errei não, né? Pegou, mas eu... não foi o que eu quis. O que é isso? O que, que tá acontecendo, velho? Deus! <risos> eu tô com medo, eu tô com medo. Calma, calma. Eles estão indo atrás da olha. Eu sou um guarda-costas. Vamos, vamos. Vamos pro dragão. Estourar esse masteria aí que ele vai tentar roubar. Eu tenho um exaustinho em 60 segundos. E no caso eu é que um acho que a gente já tá lá. Ó, oh, eu vou aqui pela direita dele. Tem uma ward aqui, velho, eu quero tirar. É melhor fazer isso aqui, não. Eu acho que ele vai vir por aqui, ó. Eu acho que ele vai usar pinstoro. Eu vou estar tá esperando ele. Ó, oh, ele tá quase morrendo. Tá, roubou. Ah, é uma do inferno, não faz nada isso aí, tá Eu não tenho mana, eu não tenho mana! Opa, eu esqueço desse item. Eu esqueço <risos> que eu tenho esse item, velho, eu não lembro que eu tenho ele. Mano, eu tô 10-0, o que tá acontecendo? A gente tem que ir side, velho. Foda que, sei lá, eu acho que eu tenho que ficar com vocês, porque Não Para uma stream muito fácil. Brincar Dariozinho. vem, olha. Opa. Vem cá, moço! ó oh, vai vir geral aqui sim masterio eu acho pera pera pera eu aguento bastante pera pera pera pera eu vou no inimigo tá eu vou ajudar o time nossa esse Mastery ah eu vou te ajudar aí na verdade matar o Mastery Tá de boa, tá de boa. Tô levando a Nib top. Hum. <risos> <risos> <risos> ah, não! <risos> oh. Ai, mas ele tomou um IK tão lindo. Nossa, eu acho que a Lilia vai entregar esse bar Acho que não. <risos> oh, oh, meu Deus! Deus. <risos> não, só sai, só sai, sai, sai, sai, sai! Meu deus, né? Medo de tomar água de madrugada e encontrar o Veigar da Ryuka lá é uma mãozinha. Cuidado, viu? <risos> a minha mão ela é bem grande. Um Veigar fazendo um carinhozinho em você. Será que a gente só não dá GG? Tipo, se a gente for? Não sei. A tá de Baron e superminho. Ah, não. Inib nasceu. Tem um pessoal ali. Morri. A Catarina saiu. Eles têm muito dano. Mas ele veio seco em mim eu só tava. Nossa, ele vai querer fazer o ancião. Tchau. <risos> que bobo. Eu tenho TP, acho que eu vou dar aí. Te tá, ajudo. eu tenho o exaust ainda. Eu vou nessa Catarina. Meu Deus. Tô no Darius. Ele esqueceu desse pequeno detalhe, que eu tenho Sônia, um pequeno detalhe Vem aqui, vem aqui Que? Ele é burro? Oxe Lilia, calma, calma Bambi Fala minha nossa senhora, pra que isso? Ela, ela matou, eu não tinha nem Sônia Eu vou morrer para as plantas da Zyra aqui A gente lutou muito errado A cena só leva pick-off toda hora ah. Ela é Tristana, morreram no começo da fight já é, A Tristana não seu por nada mesmo Ele não tem quem é Ah, vamos dar GG. É, a Catarina flechou em mim. Tá. Boa. Morto. Vai lá, já vai lá, já já já já já já já já eu vou atrapalhar o Quero muito ver meu dano, velho. É, eu nem fui a que teve mais dano, o Ezreal deu mais dano, mas eu dei muito.